Boa tarde irmãos, mais uma vez é um privilégio e uma honra estarmos juntos com os irmãos nesta segunda-feira, onde estaremos compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, estaremos compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração para estarmos aqui nesta tarde, explanando diante da igreja o tema que Deus nos induziu a falarmos nessa tarde. Gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e elevássemos o nosso coração aos céus, pedindo a Deus direção e orientação ao que for dito e ao que for recebido, para que o Espírito Santo possa nos fazer crescer no conhecimento e graça da palavra do nosso eterno Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, grande é o Teu nome e exaltado seja entre todos e todas as coisas Senhor. Glória e majestade sejam dadas a Ti. Pedimos que o Teu Espírito nesta tarde... Prepare o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão assistindo esta palavra e os que assistirão posteriormente, que Tu possa estar, Senhor, falando, tocando nos corações de cada um e que a Tua palavra, Senhor, seja a semente que venha frutificar nos nossos corações, que nós possamos crescer no conhecimento e graça e nos espelharmos naquilo, Senhor, que Tu tem proposto aos Teus filhos, para que nós possamos, Deus, a cada dia sermos mais parecidos contigo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje, que Deus colocou ao nosso coração, é algo que de alguns dias atrás, antes mesmo de nós recebermos a convocação para estarmos aqui, Deus já estava trabalhando esse tema ao meu coração, por questionamentos e situações pessoais, as quais eu estava colocando diante de Deus. E foi tão profundo que Deus falou ao meu coração que graças a ele, nós estamos hoje aqui, podendo compartilhar com os irmãos. E o tema do nosso estudo hoje, vai estar baseado num título, que se chama, Sofrimento, Pedagogia ou Castigo de Deus? Este será o tema no qual nós, Procuraremos explanar, nessa tarde aos irmãos, aquilo que Deus nos ensinou com esta palavra. O cristianismo, ele, ele é paradoxal nos seus propósitos e nas suas propostas. Ele é, eu diria, o ensinamento dos, dos disparates. É uma sugestão aos absurdos. Como pode alguém se deleitar na debilidade, na ofensa, na indigência, na perseguição e nas aflições por amor a alguém, no caso, Cristo? Tudo isso parece uma loucura total. Não há a menor coerência nesse caminho. Quando a biografia de Adão é marcada pela ascensão ao pódio, nós vemos quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, coloca o homem sobre todas as coisas para dominar sobre todas as coisas. E a raça adâmica, ela, ela lida freneticamente com a síndrome do altar. E vive escalando montanhas para chegar ao topo com o espírito de gente superior. Ou seja, nós constantemente vivemos buscando nos superarmos, buscando sermos o primeiro em tudo o que fazemos. O pecado, ele, ele nos intoxicou com o vírus da grandeza. E não toleramos viver nos vales, essa é a grande realidade. Mas o caminho que nos leva à glória de Deus, é sempre para baixo. O próprio Cristo, ele precisou passar pelo esvaziamento para nos tocar. Vamos ver o que diz a palavra em Filipenses, no capítulo 2, nos versos de 5 a 11... O exemplo de Cristo na humilhação. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou tornando-se obediente e até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho debaixo dos céus e da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, glória a Deus, então nós podemos ver nesse texto que o próprio Cristo, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, se esvaziou a si e desceu para poder nos tocar, se humilhou, a maioria de nós tem um apetite exagerado por reconhecimento, essa é a grande verdade sem hipocrisia, nós queremos ser apreciado nas entrelinhas, quando muitas vezes o nosso orgulho até vem disfarçado ainda de humildade. O maior perigo da fé cristã, é a arrogância vestida de trapos. Deus pensa mais no homem que pensa menos em si, aliás, Deus pensa mais no homem que nem pensa em si, porque uma vez que já morreu com Cristo, está totalmente esvaziado de si, quebrantamento não é rebaixamento, dito isto, como introdução, nós vamos então ao título do nosso tema de hoje, o que é o sofrimento, pedagogia ou castigo de Deus, depende do ponto de vista com que você olha, se for visto como uma consequência de desobediência, é um castigo, agora e quando eu estou andando na presença de Deus da forma correta, fazendo tudo certinho, e ainda assim aparece o sofrimento, ninguém quer saber de, de sofrer neste século, nós nunca vimos por metro quadrado ou por quadra, tanta farmácia sendo aberta todos os dias, procurando trazer... às pessoas um alívio pelas causas dos sofrimentos físicos e até mesmo emocionais, nós temos hoje uma gama invariável de medicamentos sendo ofertados para todas as questões, tanto fisiológica quanto neurológica, buscando trazer soluções para o alívio do sofrimento humano. Mas a palavra de Deus, ela, ela atribui ao sofrimento um papel significante na vida do cristão. Longe de prometer uma vida sem lutas, dores e sofrimentos, o Evangelho ele nos adverte ao contrário até mesmo. E ele nos prepara para isso. Vejamos o que diz a palavra no Evangelho de João. No capítulo 16 no verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui Jesus está nos advertindo, exatamente dessa situação. Nós temos que entender, que quando nos aproximamos de Cristo, quando buscamos a sua face, esse evangelho que tem sido vendido neste século, aonde funciona apenas como uma cura ou um propósito para que você possa atingir os seus objetivos pessoais é falso, a Bíblia se você pegar do início ao fim de Gênesis ao Apocalipse você vai ver Deus procurando em todo o tempo tratar a personalidade humana, de todas as formas, e inclusive nos sofrimentos. Os nossos textos áureos hoje, vão estar embasados nos salmos 88, de 1 a 18, e nos salmos 13, de 1 a 6. Os salmos de lamentações que estão descritos na Bíblia, Geralmente na primeira parte o autor fala de dor, de sofrimento, de angústia que ele está passando, cheio de dúvidas e no final ele começa a expressar algum tipo de esperança, de conforto e confiança pela bondade de Deus. E eu escolhi dois salmos para nós meditarmos, como disse o primeiro é o salmo 13, é um salmo de Davi, de oração de fé. Que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? E até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguirá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte Para que não diga meu inimigo prevaleci contra ele E não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar No tocante a mim, confio na tua graça Regozije-se o meu coração na tua salvação Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem então nós vemos nesse primeiro salmo, nesse curto salmo de seis versículos, aonde como dissemos na primeira parte, ele fala do sofrimento, da angústia dele, das, das dúvidas que ele está passando, mas no final dos salmos ali ele começa a, a expressar algum tipo de esperança. E geralmente, ao nós fazermos lamentações a Deus, nós trabalhamos exatamente nesta ordem cronológica, nós colocamos diante de Deus as primeiras questões mais pertinentes que é sobre o tempo deste sofrimento, como disse Davi, até quando Senhor... Quando é que vai terminar isso? Vai te esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou ficar lutando dentro da minha alma? Com tristeza no meu coração? E aí logo ele começa a chamar a atenção de Deus. Quando ele diz, atenta para mim. Olha para mim me responde, ilumina, ilumina os meus olhos, então ele começa a pedir a Deus imediatamente, após a queixa, ele começa a pedir a Deus direção para que ele consiga enxergar a solução para o que ele está passando, e logo mais, ele ainda faz uma referência interessante, como nós falamos no início, em busca de reconhecimento nós nunca queremos que o nosso inimigo veja que nós estamos sofrendo, caindo ou sendo derrotados, tanto que ele diz, para que não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar, olhem a preocupação dele nesse ponto, ele não queria que nem que os inimigos dele vissem ele vacilar. No tocante a mim confio na tua graça, e que meu coração se alegre na tua salvação. E aí no final ele coloca uma frase de esperança, quando ele diz, cantarei ao Senhor porque me tem feito bem. Então ele se lembra de tudo que Deus fez até aqui, e ele ainda na esperança de que ele vai cantar a Deus, porque ainda Deus lembrou de tudo que Deus tem feito para ele até aqui, então nesse salmo nós vemos esta sequência cronológica de, de situações aonde o cristão pode se enxergar e na maioria das vezes se enxerga, ele vê o problema, ele reflete sobre o problema, ele expõe aquele problema... Ele pede para que os outros não vejam o que ele está passando, ele, ele procura se cercar de forma que ele não seja visto a real situação que ele está vivendo. Porque ele ainda quer cantar aquilo até mesmo subindo dentro do púlpito da igreja, para dar um testemunho das glórias que Deus fez para ele. Vejam, nesse tempo ele buscou reconhecimento, colocou a Deus os problemas... E ele ainda, eu ainda vou cantar a Deus por essas glórias, porque me tem feito bem. Geralmente, essa é a cronologia em que todos nós achamos que é a pedagogia ideal para que nós possamos expressar nossa fé aos nossos irmãos e ao mundo. Mas Deus tocou no meu coração em um outro salmo, um salmo que eu já havia lido outras vezes, e confesso aos irmãos que toda vez que eu passava por esse salmo, eu digo, Deus, eu começava a ler, olhava para o fim do salmo, e eu não conseguia encontrar nada de inspiração, de ânimo para que eu pudesse, através daquele salmo, me senti de alguma forma inspirado por Deus pelas lições que aquele salmo estava me passando. Que é o Salmo 88 é um salmo que fala, esse vai ser o nosso texto áureo, fala da lamentação de um atribulado. Esse é um salmo didático de Eman, que em hebraico Quer dizer, fiel, cheio de fé. Emã foi um dos três levitas atribuídos pelo rei Davi para ministro de música. Ele era neto do profeta Samuel. E esse salmo, ele tem o objetivo de ensinar. Este salmo, ele é conhecido como um dos mais tristes na Bíblia. É, não tem nenhuma perspectiva de libertação, de alívio ou de esperança, ele fala de alguém que desde a mocidade passa por angústia, aflição, melancolia, mas que apesar de tudo, mostra que é alguém que não se afasta de Deus, é alguém que está o tempo todo em oração, questionando, abrindo o coração, pedindo a Deus que o ouça. Vamos então à leitura deste Salmo, que tem 18 versículos, e será o nosso texto áureo. Começa assim, Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados da tua mão. Puseste-me na minha mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos, ou os finados levantarão para te louvar, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento, mas eu Senhor. Clamo a ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração Por que rejeita Senhor a minha alma e oculta de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço Sobre o peso dos teus terrores estou desorientado Por sobre mim passaram as tuas iras Os teus terrores deram cabo de mim eles me rodeiam como água de contínuo Há um tempo me circundam Para longe de mim afastaste amigo e companheiro Os meus conhecidos são trevas Vejam que Em momento algum deste salmo Em qualquer versículo que você lê E você buscar nele uma palavra de conforto, de esperança, você não vai achar. Quando nós oramos a Deus e estamos com alguma situação difícil, estamos passando por algum tipo de sofrimento... O que mais nós queremos é que a nossa oração chegue à presença de Deus o mais rápido possível e que Ele nos ouça ao menos. Irmãos, nada aflige mais o crente do que o silêncio de Deus. A sensação de que Ele não está nos ouvindo dói demais. Eu sei por experiência e acredito que muitos dos irmãos já viveram situações semelhantes, parece que quando mais o problema te cerca, como diz o próprio Salmo aqui, eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, ou seja, parece que os problemas quanto mais começam a te abraçar, a chegar ao redor de ti, e vem subindo e subindo, e tu não consegue encontrar a saída, e tu clama a Deus por alguma ajuda, por uma luz para que os teus olhos se iluminem, e nada disso parece que acontece, e Deus fica em silêncio, e isso deixa a gente... Praticamente sem chão, quem se identifica ou se identificou por alguma situação semelhante a essa? Mas a questão é o que esse salmo procura nos ensinar, como diz ele é um salmo didático, é um salmo de instrução, ele tem este objetivo de nos ensinar. Eu, quando passei por essa situação difícil, que eu lembrei quando estava fazendo esse estudo. Eu lembro de uma frase, porque eu passei uma situação ímpar. Que parecia que o chão tinha sumido mesmo. E eu orei a Deus e clamei a Deus, e pedi a Deus, e chorava diante de Deus, como diz o Salmo, chega a tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e parece que Deus não ouve, e tu fala e Deus não ouve, e tu chora e Deus não ouve, a minha alma está farta demais, ou seja, eu já estou cheio de tanta coisa ruim acontecendo comigo, ele chega ao ponto de dizer, eu sou contado como os que baixam a cova, irmãos, para a gente poder é, exemplificar essa situação, imaginem quem já assistiu aqueles filmes de, de, de guerras, aqui ele está querendo dizer, eu sou contado como os que baixam a cova, como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem a sepultura, ou seja, ele está se comparando naquele momento, exatamente aquelas pessoas que são mortas e vão sendo empilhadas, empilhadas, empilhadas para uma cova para ser jogada, ou seja, não tem nem endereço, nem depois da morte, ele está se fazendo... Uma, uma alusão exatamente a essa situação, como ele está se sentindo naquele momento. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Apartaste de mim os conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ou seja, ele está dizendo aqui, a minha alma está saturada de desgraça. E a minha vida está à beira das profundezas da morte. É assim que ele está se sentindo. Se sentindo abandonado à própria sina. Ou seja, eu vou morrer, bom é ali, daquele jeito, e assim vai ser, e não tem mais o que fazer. Mas vamos voltar ao ponto central que é, este era um homem de Deus era um homem que estava no centro da vontade de Deus, era um homem que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus, não era um iníquo, não era alguém que estava desobedecendo a Deus, pelo contrário, e como então, porque Deus estava permitindo este homem sofrer? Lembrem que no início que nós falamos, o evangelho que hoje nos é vendido de uma forma geral, lá fora é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de tu está na desgraça, vem para cá e tudo vai dar certo, é esse evangelho que tem sido vendido, ao passo que a Bíblia nos adverte exatamente do contrário, tanto como nós lemos no início o que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, então o fato de nós estarmos dentro de uma vida em comunhão com Deus, ainda que tudo esteja da melhor maneira, nós não estamos isentos de passarmos por sofrimentos. Mas o que esse Salmo quer nos ensinar com essa situação? Como dissemos o fato de você ser crente, não é uma garantia, o mesmo conhecedor da palavra de Deus, que você não vai sofrer, aqui nesse mundo. Mas o que fazia esse homem sofrer? Segundo estudiosos, provavelmente era uma doença incurável. Como diz no verso 15, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, ou seja, era algo bem complicado, alguns sugerem até que fosse lepra, por isso ele estava isolado como diz, apartaste de mim os meus conhecidos, ele praticamente ficou isolado, e no último verso ele ainda diz, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas, ou seja, ele estava... Completamente isolado E a cura não vinha Porque nós acreditamos irmãos que Para que Deus esteja nos abençoando Para que Deus esteja mostrando que é poderoso E que cuida dos seus Ele tem que nos abençoar Ele tem que nos tirar daquela situação Ele tem que nos sarar geralmente nós acreditamos que tem que ser assim, mas este Salmo nos mostra que também não precisa ser assim, para que Deus mostre o amor dEle para conosco, nós precisamos entender definitivamente irmãos, que independente da situação ou problema ou sofrimento que nós estamos passando nesta vida, Deus nos ama. Deus não afastou os olhos e os cuidados sobre as nossas vidas. Por que Deus então nos permite ou nos conduz a esse caminho nada agradável do sofrimento e da dor. Deus quer que nós vejamos as situações por outro prisma, que nós pensemos fora da caixa, Mudar as perguntas, nos fará encontrar as respostas necessárias, que farão sentido em relação aos propósitos pelos quais Deus permite o sofrimento. E eu coloquei dois exemplos para que nós pensássemos, José e Jó. José era um homem que era temente a Deus, amava a Deus... Eu vejo José como aquele menino, que tinha prazer em ouvir do seu pai, as coisas sobre Deus. Alguém que queria realmente agradar a Deus. Tanto que, se nós pararmos para ver a história, Deus em sonhos deu a ele, várias vezes menção, fez menção, deu sinais. De que ele seria alguém ainda reverenciado. E até aí está tudo certo, e tudo bem, e todo mundo estaria batendo palma e feliz da vida em ser aquele abençoado, não é verdade? Imagina se chegar em casa para os teus irmãos e dizer: bah, Deus me mostrou assim ó, que vocês tudo se reverenciavam diante de mim. A gente ia se sentir o cara, né? Mas também nós ia despertar nos nossos irmãos um pontinho de inveja. Por que tu? Por que não eu? Não, meus, eu sou abençoado. E nós vemos nessa trajetória de José, todo o sofrimento que ele passa, ele acaba sendo vendido pelos irmãos, Feito escravo. Passa anos na prisão. Mas em nenhum momento diante dessas situações. Nós vemos a palavra fazer menção de que José amaldiçoou a Deus. Ou de que José ficou desgostoso com Deus. Ou de que José não queria mais saber de Deus. Um outro exemplo clássico que a Bíblia nos apresenta a respeito de um outro homem de Deus, é o exemplo de Jó, a Bíblia nos diz que Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que estava na presença de Deus, fazia tudo conforme Deus queria, e ainda assim, toda a desgraça que acabou caindo sobre a vida de Jó, José era um homem que tinha tudo para dar errado, porque saiu de uma situação difícil para uma situação pior, mas no final Deus fez tudo dar certo Jó era um homem já que tinha tudo para não dar certo porque era um homem que tinha tudo que Deus tinha prometido era um homem abençoado perdeu tudo, chegou ao ponto de ficar pele e osso, ou seja dali é quase como nós chegaríamos ao salmo, tem tudo, só para fechar os olhos e morrer, e foi um homem, o qual Deus também o levantou, independentemente das situações, você deve estar pensando assim, irmão, você está me dizendo que eu tenho que gostar de sofrer? Não, eu estou te mostrando que o sofrimento... Ele não só pode ser um castigo, mas ele também é pedagógico. Ele é uma das ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar, nos ensinar e nos disciplinar, nos fortalecendo. No crescimento espiritual, Deus usa todas as ferramentas necessárias para que nós venhamos a atingir essa maturidade espiritual irmãos. Deus quer nos levar a argumentar Deus quer que nós venhamos a ter criatividade nas situações adversas Ele quer falar ao nosso coração não existe dor sem propósito Deus não desperdiça sofrimento com seus filhos a fé é algo que você nunca deve perder pois ela é o que vai te sustentar quando você já perdeu todas as outras coisas, Martinho Lutero dizia assim, para se fazer um teólogo era necessário duas coisas, escrituras e sofrimento, as escrituras elas vão te levar a uma vida com segurança, paz e tranquilidade, na certeza de que Deus está no controle de tudo, e o sofrimento é o que te ensina a orar. Nós temos o Espírito Santo em nós Que nos uniu a Deus Nós podemos chamar com confiança Pelo nosso Pai E eu pergunto a você hoje Como você tem encarado o sofrimento A dor e a angústia É questionando a Deus Criticando Se sentindo injustiçado Rejeitado e desanimado Deus quer despertar nos seus filhos a criatividade. Deus quer levar os seus filhos a uma comunicação mais direta, mais singular. E essa comunicação, eu e você, nós temos tido todos os dias a oportunidade de exercê-la e executar que é a oração hoje mais tarde, inclusive daqui a um pouco mais, nós teremos a nossa sala de oração, é o momento que Deus está me chamando, te chamando para a intimidade com Ele, para depositarmos diante dEle tudo aquilo que o nosso coração anseia, Deus quer conversar conosco, A fé, ela é o combustível do crente para enxergar a ação de Deus vivo, agindo na minha e na tua vida, a, e através das nossas vidas, em qualquer situação. Dwight Moody, um famoso evangelista do século XIX, dizia que, de 100% das pessoas, apenas uma vai ler a Bíblia, e as outras 99 irão ler o cristão. Isso quer dizer que, as minhas e as tuas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras o Salmo 98 o Salmo 88 ele tem por objetivo ensinar a expressar a persistência de um servo de Deus em meio à dor e ao sofrimento nós vivemos tempos em que ninguém quer saber de sofrimento Todos nós queremos fugir dessa situação, quando nós vemos alguém sofrer, nós somos capazes até de nos colocar na sua pele e sentimos empatia, isso porque, segundo a ciência, parte do nosso cérebro ligado à nossa própria dor, são ativadas, como um gatilho, o nosso estado emocional, também pode impactar o nível de empatia que nós sentimos. Agora olhem que interessante. Nós ficamos menos solidários. Com aqueles que não estão em nosso círculo social imediato. Nós temos uma igreja que tem hoje... Eu não sei exatamente a quantidade precisa e específica de membros. Cada vez que um irmão dorme no Senhor, ficam pessoas, familiares que continuam congregando conosco. E Deus me fez me questionar algo. O quanto tu tens sido solidário com estas pessoas? Seja numa palavra, num abraço, ou até mesmo te colocado à disposição. Para que de alguma forma, tu possa ser solidário com teu irmão. Lembrando que nós somos uma igreja e uma igreja é um corpo. As emoções negativas, elas também podem reprimir a capacidade do nosso cérebro para ser sensível à dor dos outros. O que, que isso quer dizer, irmão? Se eu sou uma pessoa que, tudo que eu faço antes do sim, eu digo um não, é uma forma... De negativismo Para situações em que eu tenho que antes de tomar alguma atitude positiva Eu desenvolvo geralmente uma atitude negativa você citar um exemplo comum Você está com teu filho indo a um supermercado E teu filho olha aquele biscoitinho que ele tanto gosta Na prateleira, está passando lá e você está passando e o problema nem é dinheiro Mas tu já tem dentro de ti Aquela situação Do negativismo Antes de dizer o sim Parece que é só para judiar Como a gente diz, né? Então tu está passando com teu filho ali Ele olha para aquele biscoitinho Pai, mãe, posso pegar? Não filho, não pode Aí o filho começa Ah mãe, mas por que? Mas eu quero né? Sem sem escândalo, tá irmão, vamos deixar claro Não precisa nem ter escândalo para isso ah, Mas por que mãe? Ou simplesmente você diz um não Ele te olha com aquela carinha de que é impossível negar Aí você diz, tá tudo bem, pega Por que não dizer o sim de forma imediata? Por que um não antes do sim? Por que? Porque as emoções irmãos ela é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e que não envolve pensamento, o sentimento é algo que envolve um alto grau de componente cognitivo, ou seja, é preciso uma avaliação e percepção de alguma coisa, então a gente geralmente para ter essa empatia, a gente trabalha primeiro com as nossas emoções. Para depois o sentimento. É interessante nós prestarmos mais atenção nos nossos sentimentos. Porque aquilo que eu sinto. Precisa falar mais alto. A emoção ela é reação. Enquanto o sentimento ele é construção. É preciso que você aprenda a cuidar da sua saúde emocional substitua pensamentos positivos, negativos por positivos não fique ansioso seja criativo, seja persistente como nós vimos no salmo apesar das circunstâncias continue crendo, confie em Deus e para finalizar eu quero parafrasear A parte de uma frase de um homem chamado Martin Luther King, que eu acho que cai bem no contexto para que nós pensemos nessa tarde a respeito de tudo o que foi dito. Quando ele diz assim, nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Continue na presença de Deus, buscando cada vez mais a conquista para te tornar um homem uma mulher espiritual persista apesar dos problemas, enquanto o homem carnal ou almático, o sofrimento vai estar ali nos atuando de uma forma pedagógica e mesmo quando nos tornarmos um homem ou mulher espiritual, o sofrimento, Deus ainda pode eventualmente colocar em um determinado ponto da nossa vida para que nós aprendamos com esta pedagogia de Deus para encerrar irmãos eu quero deixar uma frase que está em 2 Coríntios no capítulo 12 no versículo 10 onde Paulo diz assim pelo que sinto prazer nas fraquezas nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte que Deus abençoe a tua vida a tua casa, a tua família e que você compreenda que sofrimento só é castigo por desobediência mas pode também ser visto como algo pedagógico de Deus, para nos ensinar a sermos mais parecidos com Cristo, o nosso amado Salvador. Para que quando nós chegarmos diante da sua glória, nós possamos dizer, eu sofri, mas valeu a pena sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, pelo que Deus nos permitiu passar até aqui. Deus abençoe a tua vida e a tua semana, em nome de Jesus. Amém.